E aí quando cansa, é que tem cada vez mais trazer a atenção que fica mais difícil, trazer mais atenção pro princípio da coisa, é. Esse tudo é. E aí quando cansa, é que tem cada vez mais trazer a atenção que fica mais difícil, trazer mais atenção pro princípio da coisa, é. É isso ó, ajuda hoje <risos> o movimento não <as> Falou baixo. É que faz isso como eu falo? É, é isso, sabe? Meio gato, assim É o gato, meio gato. É. Meio gato, assim isso ajuda, né? Articulação solta. Musculatura isso é, e aí, aí sobe aí sobe aí quadril, meia ponta agora passa a perna pra trás aí, tu também, tu fez uma coisa que meio, foi meio assim que eu vi subiu aí aí, que lindo nada menos que isso aí, vamos lá